A Licenciatura em Educação Básica tem grandes potencialidades ao nível de saídas profissionais. São técnicos que podem trabalhar com qualquer tipo de público, crianças, jovens, adultos, em contextos educativos formais e não formais, museus, bibliotecas, escolas, entre outros. É um curso bastante diversificado em termos de saídas profissionais a esse nível, os alunos têm um grande leque de, de competências que vão adquirindo ao longo do tempo, que lhes permite depois lidar com essas diferentes realidades profissionais, porque, de facto, os campos de educação podem ser muito diversos. Os nossos alunos sentem que há uma grande proximidade entre o, entre o professor, o aluno, isso é algo que lhes agrada. As turmas são normalmente pequenas, não muito extensas, o que permite também que haja um, uma excelente relação. Acabemos sempre por nos conhecer todos muito bem isso facilita muito depois a integração do aluno. O curso vai... Uh, vai-lhes vai criando necessidades e vontades de saber mais, vai afunilando o seu plano de estudos de modo a prepará-los para esse segundo ciclo e também podem, naturalmente, ficar-se com este primeiro ciclo e fazer apenas... Uh, esta primeira formação e trabalhar, como disse, em contextos educativos formais ou não formais, com diferentes públicos, adultos, crianças, jovens. Portanto, há sempre uma, uma grande panóplia de possibilidades para estes futuros profissionais. Penso que a educação, e quando há interesse claro área da educação, a educação básica pode ser uma boa opção.